Olá, pessoal! Nessa aula de hoje ser é uma aula muito legal que nós vamos mostrar como que a gente consegue né, é, encontrar valores para a gente ter aquele chute inicial. A gente falou que quando a gente está trabalhando com regressão não linear a gente está utilizando o método iterativo e por ser um método iterativo, a gente precisa dar um chute inicial. E que se aquele valor que a gente utilizar ele for valores muito longe né, das reais estimativas dos nossos coeficientes, às vezes a gente não consegue ter convergência. Ou seja, a gente não consegue estimar os novos coeficientes, por meio da regressão não-linear. É, então, a gente vai ver né, como que a gente consegue, é, de uma forma mais fácil, né, ver quais são os valores legais para a gente utilizar como chute inicial. Então, inicialmente, né, tem aqui o conjunto de dados, desse mesmo exemplo que nós estamos trabalhando. Vou vir aqui, inserir gráfico de dispersão. E aqui a gente já conseguiu criar né, um gráfico de dispersão. A gente tem os pontinhos aqui né, associados às nossas alturas em função do nosso número de dias. É, veja só, a gente tem valores de dias indo de 0 até 80. Então, eu vou colocar 0, 1, 2. E vou arrastar ele aqui até ir né, no 80. Então, eu vou considerar isso aqui como sendo os nossos dias. Vou colocar aqui como sendo a altura... Predita. essa altura, predita. Nós vamos utilizar esses nossos essa nossa regressão, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a, b e c que são os nossos coeficientes que a gente tem aqui nesse modelinho de regressão que é o que a gente quer ajustar. Vamos chutar o valor aqui, test 10, 10, 10, Beleza, para obter meu valor predito, nós vamos usar a formulazinha, né? Então vai ser a, então eu vou clicar aqui no valor de a dividido por abre parênteses 1 mais. Exponencial, abre parênteses de B menos nosso valor de C que multiplica o nosso número de dias. Vou dar um CTRL um ENTER, a gente já conseguiu obter aqui a nossa altura predita, né? considerando o valor de A, B e C como sendo né? esses daqui. É, para eu poder arrastar né? isso daqui para baixo, nós vamos travar aqui algumas. Algumas linhas, né? Vou travar aqui, vou travar aqui, vou travar aqui, na coluna C não precisa. Então, se eu vier aqui arrastar, né? A gente já vai ter aqui vários valores. Vou vir aqui no nosso gráfico, vou vir de novo, selecionar dados, adicionar série, né? Vou colocar aqui o valores pedidos né? Peditos. Vou colocar como X os valores de X. Vou colocar como Y os valores de y, ok, ok, é, então vocês podem ver que a gente já tem aqui os nossos pontinhos, né? Eu vou vir aqui, só vou mudar aqui um pouquinho para facilitar, né, é, a nossa visualização. Então vamos lá, vou colocar aqui ó, linha sólida, beleza? A gente já tem aqui uma linha e vou colocar aqui também. É... Pá, pá, pá. Marcador, vou colocar aqui ó, sem marcador Nenhum, beleza Então o que, é que a gente tem? Nós temos aqui a representação do nosso gráfico de dispersão E como que seria a nossa curva, vamos dizer assim Caso os valores de A, B e C fosse esse Então a gente pode vir aqui e dar alguns chutes para a gente ver o que vai acontecer Olha só, a gente falou que o A, né, em algumas regressões, ele indica para a gente o ponto final aqui da nossa regressão. Né? Então, a gente está finalizando aqui a nossa curva numa altura próxima de 25. Então, posso colocar aqui é o 25. É, esse C, né, ele está indicando aqui essa taxa de aumento que a gente tem. Né? vou pôr aqui o 1, um, vamos ver o que vai acontecer. Olha, vocês conseguem ver né, que a gente já tem aqui uma... Reta. Se eu colocar 0.5, ele fica um pouquinho menos inclinado, mas já mexeu um pouquinho. Né? Então, a gente vai procurando alguns valores a partir dos quais a gente consegue ter uma curva mais próximo da realidade. Né? É, e fazendo isso, a gente consegue dar aquele nosso chute inicial de uma forma muito mais clara, né? muito mais é, correta. Então, se eu entrar aqui com esses valores como chute inicial, né, lá dentro do R, muito provavelmente a gente vai conseguir achar a nossa convergência, sendo né, que a gente tem curvas aqui passando razoavelmente próximo aos nossos pontos. Tudo bem? É, naquele é, exemplo que a gente deu, se a memória não me fala, a gente utilizou aqui ó, 30 e aqui eu coloquei 10, o né, nosso ponto inicial. Nosso chute inicial, se eu não me engano, foi esse, né? E nós conseguimos obter, então, as nossas estimativas. Lembrando, pessoal, que o objetivo nosso né, é dar um chute inicial em cima do nosso valor pontual. Mas é só para evitar que a gente coloque alguns valores, assim, muito longe da realidade, né? O que pode fazer com que a gente não consiga ter a nossa convergência, né? A gente só precisa estar com o valor mais ou menos próximo aí, né? Do valor real, tudo bem? Então, pessoal, daqui é só uma dica de ouro, né? Eu já quebrei muita cabeça aí para chegar nesses pontos iniciais, né? Nesses chutes iniciais, e depois que eu vi essa possibilidade, a gente dando essas, é, utilizando essa estratégia, né? É, trabalhar com a repressão mão linear tem sido bem mais fácil. Essa mesma planilha está aqui na descrição do vídeo, né? então vocês conseguem fazer o download e brincar com elas, mudar aqui também, colocar outros modelos de regressão e ir brincando com esses valores de A, B e C, né? para vocês conseguirem achar chutes iniciais bem favoráveis para a convergência. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.